Coenzima Q10 também conhecida como Ubiquinona. Um e todos para uma longevidade saudável. Quando falamos da possibilidade de uma vida longa e saudável. O que queremos dizer? Tome decisões simples para prolongar uma vida saudável. Siga estas soluções. O que você precisa saber? Informações básicas sobre as necessidades do corpo. Esta informação ajuda a compreender muitos pontos importantes. Onde estão as fraquezas das pessoas modernas? Como alcançar a prevenção? Em que áreas todos nós precisamos de prevenção? Um dos pontos mais fracos do homem moderno é conhecido. Este é o coração e os vasos sanguíneos. Devido a problemas nos vasos da cabeça, pode ocorrer um acidente vascular cerebral. Devido a problemas nos vasos que abastecem o coração, pode ocorrer um ataque cardíaco. Aterosclerose e diabetes são duas causas principais de problemas vasculares. O sistema cardiovascular é um dos pontos mais fracos do homem moderno. Ela pode ser protegida. Ela precisa ser protegida. Tanto o coração quanto os vasos sanguíneos precisam de energia. Em células de trabalho intensivo, a necessidade de energia é sempre maior. Quais células trabalham mais intensamente? Em que órgãos? É lógico que em atletas, corredores, nadadores, estes são músculos, bem como o coração e os vasos sanguíneos e o sistema respiratório. Todas as pessoas, independentemente do nível de atividade física, o sistema hematopoético, imunidade, cérebro, coração, vasos sanguíneos, músculos, fígado, pâncreas. Órgãos do sistema endócrino, glândulas suprarrenais e ovários. Surpreendentemente, todos esses órgãos estão unidos pela presença de uma alta concentração de uma substância interessante. Esta é a coenzima Q10, também conhecida como coenzima Q10, também conhecida como ubiquinona. Nosso próprio corpo sintetiza essa substância. Em pessoas jovens e saudáveis com nutrição adequada, isso é verdade. Em pessoas com mais de 30 anos de idade com uma dieta deficiente, a síntese é drasticamente reduzida. Deficiência de nutrientes, diminuição da atividade metabólica, medicação e envelhecimento. Estas são as razões para a deficiência de coenzima Q10. Quando a coenzima Q10 se torna insuficiente, os processos associados à deficiência de energia começam no corpo humano. Não há energia suficiente, e os processos de autocura não ocorrem adequadamente. Gengivas e dentes enviam sinais. São doenças periodontais e outros problemas que não ocorrem em pessoas jovens e saudáveis. A pressão arterial pode ficar mais alta do que o normal. A elasticidade dos vasos sanguíneos é reduzida. As mudanças relacionadas à idade se acumulam. É extremamente perigoso reduzir a atividade da imunidade. Do câncer aumenta com a idade, esta é uma das manifestações de uma deficiência de coenzima Q10. Estado geral, sem força, sem energia, sem alegria. É velhice? Não, esta é uma deficiência de coenzima Q10. É bem possível que não só falte coenzima Q10. Mas foi comprovado com precisão que a coenzima Q10 é deficiente nestas condições. A coenzima Q10 é claramente deficiente em uma condição como o escorbuto. O escorbuto foi visto em marinheiros durante longas viagens. O escorbuto é uma deficiência de vitamina C e a coenzima Q10 também. Em nosso tempo, um déficit tão pronunciado não deveria ser mas é com a doença periodontal e problemas dentários que uma pessoa moderna encontra. Deficiência combinada dos antioxidantes vitamina C e coenzima Q10. Você pode dizer que isso não deveria ser o caso em nosso tempo. No século XXI, uma coisa tão simples como a deficiência de nutrientes prejudica tão seriamente a qualidade de vida humana. Sim, não deveria ser assim. Mas isso é... Tecido gengival afetado, inflamação, inchaço, sangramento, dentes danificados. Não só os fatores infecciosos afetam. Influenciado por uma violação da regeneração, deficiência na defesa imunológica, falta de nutrientes e falta de energia para o reparo dos tecidos. Deficiência de nutrientes essenciais. Vitamina C, o principal conjunto de vitaminas e minerais. Jejum odontológico seguro de alta qualidade, coenzima Q10, também conhecida como ubiquinona, antissépticos naturais, silver, silver shield. Tudo isso pode ser fornecido ao seu corpo e ajuda. Cuidado, proteção e restauração cuidadosos. Esta é a pasta de dente NASP. Um excelente agente antisséptico e cicatrizante local é o silver shield. Coenzima Q10 é o tema do vídeo de hoje. A deficiência de vitamina C é descrita como escorbuto. Danos às gengivas e dentes geralmente ocorrem junto com outras deficiências nutricionais. Saúde geral e saúde bucal, vitaminas, minerais e oligoelementos do ANASP supercomplexo. A ANASP Company já tem uma solução. Prevenção de deficiências. Cuidados bucais cuidadosos. Suporte nutricional geral do corpo. E também, empurrando para trás os horizontes do envelhecimento e da doença. Há mais de 50 anos, a NSP Company vem dando essa chance à humanidade. Produtos de saúde da melhor qualidade. Sua saúde e longevidade com o suporte da NSP Products. Onipresente, é assim que a palavra ubiquinona é traduzida. Coenzima que 10 realmente deve estar em todos os tecidos e órgãos do corpo. Você tem um diagrama à sua frente. Dos alimentos, proteínas, gorduras, carboidratos, obtemos energia. Funciona através de uma cadeia de reações químicas. O link insubstituível é o biquinona, coenzima que 10 aqui está. A ATP é a energia que obtemos dos alimentos. Obrigatório para a obtenção de energia é a coenzima Q10. Uma cadeia de reações químicas resultando em colesterol é obtida. Aqui está. E a ubiquinona também está aqui. E aqui está uma enzima, que é o ponto de aplicação de um grupo de drogas. Medicamentos que interferem nos níveis elevados de colesterol. Medicamentos que bloqueiam a produção de colesterol. Isso são estatinas. As estatinas bloqueiam esse objetivo das reações químicas. É aqui, nessa enzima, que o resultado desse bloqueio não é colesterol nem ubiquinona. Estamos falando de estatinas salvando vidas. As estatinas salvam o coração. As estatinas salvam os vasos sanguíneos. As estatinas bloqueiam a produção de colesterol. As estatinas reduzem os níveis de colesterol ruim. Mas... Ao mesmo tempo, impedem a produção de sua própria ubiquinona, sua própria coenzima Q10. Síntese da coenzima Q10, número 1. As estatinas funcionam aqui, número 2. O colesterol é produzido em uma quantidade muito menor, número 3. No contexto de tomar estatinas, a ubiquinona também está ausente, mas precisamos dele. As estatinas afetam a produção de colesterol e ubiquinona. O mecanismo molecular da toxicidade induzida pelas estatinas também está associado ao fato de que, além da participação das estatinas na síntese do colesterol e da ubiquinona, há outro participante. Esta é a vitamina D. Também há problemas com a sua síntese. Há também problemas com a síntese de outras substâncias importantes. Os cientistas estão falando seriamente sobre os mecanismos de toxicidade induzida por estatinas. Os efeitos colaterais associados às estatinas estão associados, entre outras coisas, a uma queda no nível de coenzima Q10, com função mitocondrial prejudicada, sintomas e síndromes associados às estatinas, doenças do sistema nervoso, problemas musculares. Função hepática e renal prejudicada, depressão, doenças pulmonares, baixos níveis de testosterona. Antes de você está um slide que mostra o número de americanos que tomam estatinas. Desde a introdução das estatinas no mercado em 1987, as estatinas têm sido uma das classes de medicamentos mais vendidas. Em 2011, mais de 40 milhões de americanos receberam estatinas. Sim, as estatinas protegem o coração. Mas há questões críticas em relação ao seu uso a longo prazo. Aqui está um cílido para estudantes, os efeitos colaterais das estatinas. Técnica de memória mnemónica. Hepatotoxicidade, miopatia, intestino, náusea, vómito, diarreia, catarata, rabdomiólise, ou seja, problemas musculares também aumenta o risco de diabetes. Por um lado, a deficiência de coenzima Q10 leva a doenças. Por outro lado, essas doenças aumentam o nível de colesterol ruim. Aumentos para colesterol, estatinas, reduzem ainda mais a produção de coenzima Q10. Os efeitos colaterais estão associados ao bloqueio da cadeia geral de reações enzimáticas, em um estágio inicial dessas reações. O colesterol é sintetizado. Depois disso, coenzima Q10 e vitamina D. Os efeitos colaterais das estatinas estão associados, entre outras coisas, a uma grande deficiência de coenzima Q10. Essa deficiência é agravada pela ingestão de estatinas. Onde está a solução para este problema? Parar de estatinas? Absolutamente não. A solução é complementar a dieta com coenzima Q10, o biquinona. Você adicionará a coenzima Q10 à sua dieta e continuará tomando estatinas? Ou você começará a profilaxia com bastante antecedência e beberá coenzima Q10 quando estiver saudável? Essa decisão levará a manter a saúde e prolongar uma vida saudável. Esta é a sua decisão e sua escolha. O uso de coenzima Q10 em qualquer caso irá apoiar a sua saúde. NSP oferece embalagens muito generosas. 60 cápsulas cada 100 miligramas. Preste atenção, a idade em que diminui a produção da sua própria coenzima Q10. Essa idade já é de 40 anos. O coração perde catastroficamente rapidamente seu suprimento de coenzima Q10. E os rins? Pulmões e fígado também o perdem. A imunidade e o efeito nas gengivas não são mostrados aqui. Mas essas influências também existem. A coenzima Q10 tem muitos efeitos positivos. Os efeitos fisiológicos podem melhorar a função sistólica do coração. Melhora a função endotelial. Pode reduzir o risco de aterosclerose. Pode reduzir a gravidade dos processos inflamatórios. Pode melhorar as estatísticas de morbidade cardiovascular. Ou seja, reduzi-lo. Pode reduzir o número de internações. Pode melhorar a saúde e a longevidade. Pode aumentar o estado funcional. Como a coenzima Q10 ajuda. O acúmulo de substâncias necessárias à vida. A energia celular é ATP. O ATP é sintetizado na presença de uma quantidade suficiente de coenzima Q10. Saúde dos órgãos vitais, fornecendo energia a todos os sistemas e tecidos. O fornecimento de órgãos de trabalho intensivo é especialmente importante. Estes são o coração, vasos sanguíneos, formação de sangue, imunidade, cérebro, fígado, rins, músculos, gengivas e dentes. Energia, vitalidade, saúde e longevidade. A coenzima que 10 o Bikinona, é oferecida a você pela NSP Company. Seja saudável, viva feliz para sempre.